A Dix ela já me acompanha já desde moleque, da época que eu andava de skate. Via muitos vocalistas de banda né, americana usando camisa de botão, com dois bolsos e tal. Eu falava, caramba, muito louca a camisa. Trabalho hoje na Croma B, né, uma cervejaria que tem uma grande parceria com a Dix. Todos os nossos uniformes aqui, desde o salão até a cervejaria, estão é, todo mundo usando Dicas Dix aqui.